E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vídeozinho aqui rápido aí pra galera Muitos pedidos aí sobre essa min, né? Essa moedinha aí da Solana Não sei do que se trata Não faço análise técnica de moeda Não analiso gráfico Apenas crio tutoriais de como comprar De como fazer as coisas, né pessoal? O canal aqui então, já se inscreve nesse canal, eu te ajudo. Se inscreve, dá teu like no vídeo. Se você está começando no mundo cripto, aqui tem tudo o que você precisa para estar tá fazendo seus negócios. Assista os vídeos aí, você vai aprender bastante aqui, tá pessoal? Então, pessoal, essa moeda minha aqui, ó, eu encontrei ela por enquanto, como ela é nova, eu encontrei ela lá na Radio Swap, tá pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como comprar essa moeda Primeiro de tudo, você vai ter que fazer a sua carteira Phantom Você tem que criar a sua carteira Phantom, porque Porque o Swap utiliza a carteira Phantom Olha só, tá até pedindo aqui para conectar ó. E o site é aqui, o Radion, tá? É Radion E você tem que ter a carteira Phantom Faça aí, ó, vou deixar um cardzinho aqui, ó Vê aí o card, assiste esse vídeo vai mostrar passo a passo como você criar a sua carteira Phantom. Depois você vai ter que mandar Solana para a sua carteira Phantom ou Way, você escolhe. No caso aqui, eu mandei o Way, né? Mandei algumas Ways e vou fazer a compra das minhas aqui para vocês verem como é fácil, tá? Então vamos lá pessoal, assiste o vídeo e volta para esse vídeo aqui. Então vamos lá, continuando aqui, você já assistiu o vídeo, como é que faz? Vou logar aqui na minha carteira. Ó. Pronto, minha carteira já está conectada. Agora, pessoal, vamos olhar aqui a minha carteira, para vocês verem o que, que eu tenho dentro dela aqui. Ó. Olha só, eu tenho aqui Samo. Eu tenho aqui Star Atlas, tenho algumas solanhas, ó, 2 dólares e 29, e tenho aqui 1 dólar e 80 de radio, tá? Você pode comprar com um pouquinho assim, tá, pessoal? Tô comprando um pouco só para mostrar mesmo como que compra. Tá, tem o radio. vou comprar com radio. Como é que faz aqui, ó? Você vai entrar aqui, ó, no radio Swap, né? Vem aqui no menu Swap. Aqui você vai selecionar a Way, né? Selecionar a moeda Way, que é por ela que eu vou comprar. Clico aqui em máximo, ó, aparece aqui todas as linhas Way, ó. E aqui embaixo eu vou selecionar o token MIN, né? Tá aqui, ó vocês viram aí tinha que habilitar lá né então se não estiver aparecendo a mim pra você aí você faça isso aí que eu fiz tá aí eu seleciono ó adicionar token aí eu vou adicionar e pronto ó agora já tenho aí você aqui vai marcar máximo né todos os azuis que eu quero encontrar ó vocês podem dar 713 895. E aí eu venho aqui e faço o quê? Faço aqui, ó, setar setup, né, que é a, a, a autorização. Vou fazer o swap. Pronto. Vamos abrir Pronto. Transação confirmada. Agora eu posso vir aqui e clicar em swap, ó pessoal. Eu vou clicar em swap. Vai fazer a autodidica aqui, ó. aí eu aprovo. Vai fazer a transação ó, fez a transação, ó, comprou, e agora eu já tenho aqui na minha carteira, vamos olhar, aqui ó, Phantom, legal que já fica na carteira, Olha lá, ó, tá aqui minhas pessoal, ó, agora eu já tenho isso aqui, mim, ó, 615. eu posso enviar, se eu quiser, eu posso receber aqui nessa carteira, então pessoal, faça sua carteirinha aí, da, da, da Phantom, tá, Tem no canal, tem vídeo no canal mostrando como comprar Solana. Como é que eu faço eu lá na Binance? Se você não tem cadastro na Binance, tem um link aqui na descrição. Faça seu cadastro na Binance. Você pode comprar o Aid lá, você pode comprar Solana e tá montando aqui pra carteira, tá? E aí, aqui na carteira, você faz aqui esses passo a passo que eu fiz. E você vai comprar as suas moedas da tá? Solana. Então, pessoal, o vídeo era esse aí, tá? espero ter ajudado vocês, se resta dúvida deixe um comentário aqui se eu te ajudei, aqui nos comentários digita, você me ajudou obrigado, eu vou ficar muito feliz muito grato a vocês, tá? valeu pessoal tchau tchau e até o próximo vídeo